Fala galera, sou a BNAV né? aqui quem fala é o Agner que trazendo mais um vídeo de Minecraft e dessa vez ela tô com uma convidada aí muito especial, se apresenta aí Fala galera, de boa na Eu sou a Vivian Gotes Então galera É então tá aqui no serv... Nossa, a gente tá aqui no, aqui no servidor de... de PVP né Nhenhen. tá tu tá vagado bonito hein <risos> Também, fia, você também tá lagado Muito lindo, você tá muito linda Lagado, entendeu? Não, nada ah. a ver, irmão Então... É. Eu... <risos> <fecheta. risos> Continuando, tá? eu não sei o aqui de 15 PVP, muito legal aqui, se quiser É, tô falando muita coisa que faz nem sentido É, ele deixa o pena na descrição, é, porque... o outro vai embora o outro é. vai embora é, Eu vou, ficar aqui. Eu então, vou, deixar, vou deixar, você tem Twitter Você tem canal, alguma coisa? Não, tem canal não Eu vou criar ainda, eita caca que merda é essa? Tá, Só você no tem Twitter, sua... vocês tem Facebook, alguma coisa assim? É. é. é possível poder, não. Eu poderia estar deixando na discussão. Mas vou deixar na discussão. aí o P desse negócio aqui. Do servidor então é isso, né? Então bora pro PVP, bora apoia, apoia, Ai meu Deus. Você quer ficar nesse PVP ou? O cara tá lá. No... Derruba, derruba, derruba. Derruba, derruba o cara, derrubou. Derrubei. Ai meu Deus, é derrubou outro, derrubou outro, derrubou outro. Dona. Caraca, eu não tô vendo o cara, o cara. Do Eita, cai. Bodona. Caí. Do caí. Do caí. Morri. Você quer se quer começar aqui ou quer ir na arena FPS? Pera aí, deixa eu pegar um kit. Como assim, né? É na FPS. Faz barra Warp. Quer dizer, faz barra ARP FPS. FPS. Aí, agora, aí fica no vidro, entendeu? Beleza? Ah. e yeah, já começou já comecei mal aqui Uma trapaceira aqui querendo me... Mata o cara! Mata os cara! Comecei, comecei muito bem, galera Comecei muito bem morrendo aqui, né? Nossa, muito ruim, gente Que bom, Eu né, tô... velho? Nossa, que foda, mano Mata os cara, tá com 17 foda, só... vai, vai, vai morrer! Vai, vai, vai, mata Mata, mata essa velha aí mor Morrendo aí, vai, vai, vai, vai, vai sofre tá com um hack é de hack essa véia. sai sai sai sai sai sai sai sai sai Ele tá de hack. sai sai sai não tô de hack. Não, eu não tô de <sele> Vou matar você pô. Ai, Não, não Caraca Não mata que passa, mãe Você está te ajudando aqui, ó, até ó. Você está te ajudando aqui ó. Ai, Esse Ender é muito chato é, Ele meu, quer se... passa Ele quer passa Vai, é. Tá acabando a vida, né esse... Ele quer passa quando tá acabando a vida Esse pior da mãe Vem cá, tá é. morrer agora. Confia, vai morrer agora Morre, Ficou vai morrer Ficou vai morrer Ah, não morrer. Morte contra um Morte contra um no vale <risos> É, meu Deus Que eu estou morrendo aqui Socorro que tem um montão Contra um aqui. Tá aí meio parada aí, o tá até um dono aqui em você Ah, meu dono, para, cara, <risos> tá <tô> pegando sopa Eu tô morrendo aqui, você tá achando o quê? É só tô Vou matar os caras que tá off. Puta que tal É morrendo aqui Ah, agora vem, vem, vem Agora cai pro fundo, agora cai pro fundo, agora pro fundo, agora que Tu morreu. Uma tu morreu pro, pro Nathan. Ele é chato. Não, eu morri por uma bicha chata, velho. Não sei sim. Ai cara, que merda é esse? Tá de hack mesmo, sim. É rá, ele cara. dá o. Ele dá o hit e tira quase. <risos> é, esse cara aí dá um hit e tira quase o mundo inteiro do mundo aí, né? Ó, oh, só no combo, só no combo, só no combo, vem, vem, só no combo, só no combo, só no combo. Só no combo, só no combo, só no combo, filho. Sou... só no combo, só no combo, filho eu tomo ah, tomou o cara tá com 11 de vida eu... tá, tá com a de vida tá com de vida matei o era ah tá de ai cara pera só vem, só vem vem vem vem agora é vingança vou matar você por ter matado minha amiga linda ai caraca, tá eu tava a morte ai ai ai ai Quer X1? Bora X. <x1> tá bem, Arena X1. Arena X1, X1, X, Pera, deixa eu matar. V1V. V1. Mata mesmo, pai. Arena V1, V1, sabe? Eu sei que é X1, tá? Cadê você? Cadê você? Cadê você, você? Pera aí Eita! Pai. Você. Cadê você? Cadê? Eu tô eu aqui você. sem nada! Cadê você, mãe? A Ó, ah, tá vendo esse, esse, esse negócio aqui, ó? Kika em mim, ah. kika, kika em mim, kika, kika, kika. kika um botão direito, kika, kika, kika, E lagou o mundo aqui. Lagou, lagou aqui, xixi. Lagou tia. Ah. Lagou tudo aqui. O mundo, aqui o mundo parou aqui, de repente. O pessoal parou. Acho que eu vou cair. Ah, lagou? Ah, voltou. Ah, voltou. Lagou? Lagou? Não, voltou. Agora, parou, Agora voltou. parou, parou. Voltou e parou, sabe? Voltou e eu parou. te matei. Ah, minha filha, não faz isso não. Careto! Eu tô tá morto, nos infernos, meu Deus. não inventa Não fale isso para Jesus, não, ele vai te banir pelo comentário. Vai, cara, não quer. Tá, vem, vem, vem. Cara, porque quando eu clico em você, eu, eu... vou eu aí, beleza tá. Careto. Tu tá é. lagado pra caralho lagado o livro tô muito lindo lagado e é, agora é vingança agora é vingança vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem tô no combate. vem vem vem vem vem vem vem Tá vem tá vem Tá vem vem vem vem vem vem vem Você vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem da, Xuxa, sabe? Já viu o PC da Xuxa, já? É que você uhum. vai lá ver as musiquinhas lá e você não participa nada nem, nem pra para abrir um, um jogo vai é para de responder já fecha o outro. Aparece ela azul do Windows. É aí aparece chuva e em invade o seu PC. Entendeu? Eu aí pera, eu pera, perder, pera, pera, pera, eu vou pera, pera. Perder pera, uma pera. menina que vai morrer agora e ela tá lagada linda. Nossa. Não sei por que tu chama as meninas de linda hoje. Não é mesmo? <risos> Ó, oh, sem ressentimento também. Caralho! Posso para, para, para, para, não para, posso... Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, Caraca, tô sem... Então, eu tô sem sopa. Calma, calma, calma! Faz, faz, faz, faz, faz, faz! Faz, Ai, caro. Entrou o cara sim. aqui, mata, mata ali. <risos> Nossa, gente, eu, eu, eu fiquei de sem ai, sopa, eu fiquei eu sem rei, sopa. Mas, galera, eu não quero que o vídeo fique muito longo, então vai terminar por aqui, vem aqui mocinha, mocinha. Cabeça aí, tá cabeça tá tá, no no no Então é galera, muito obrigado por ter assistido, se vocês gostaram, dá um gostei se vocês gostaram. Deixa tá, seu like. É, deixa seu like aí. Se vocês gostaram para tá caramba, quer arrancar seus olhos e jogar na lava, só dá tá, um favorito aí. Então tá, é tá, galera, muito obrigado até a próximo e falou, tchau. <tose>